Salve, salve, galera! Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Twitch, aqui na roxinha do Suco. Eu sou o Romulo Lima e essa é a Twitch do Suco. Essa live vai ser posteriormente, posteriormente colocada no YouTube. Então, se você está vendo pelo YouTube, aí não se esquece de seguir a gente lá na Twitch também. Segue o nosso canal na Twitch para não perder as próximas lives aí. Vamos de Knockout City um jogo da moda aí, talvez, não sei, né? O jogo foi lançado ontem, na verdade. Mas é um jogo muito interessante, né? É um jogo diferente, pelo menos, de tudo que a gente já viu até agora. Né? Então, o, intuito... o jogo nos remete a queimadas, né? Então, é um jogo de queimadas. Se você jogou queimadas na sua infância, você vai se sentir muito feliz, muito... Vai se sentir legal, vai se sentir em casa aqui, né? Então, a gente vai jogar ele. Ele parece estranho, né? Quando eu ouvi falar desse jogo, eu achei meio esquisito. Deixa eu só... Diminuir a live de vez, agora sim Somente o áudio do nosso jogo aqui, beleza Então, ele é realmente... Vamos ver o que tem que continuar, beleza rank, Aqui a gente vai subindo o level, tá? Essa aqui seria uma área em comum tá, Você pode Keep treinar, on, você baby. pode... Mas a gente já vai para nossas partidas aqui, deixa eu só... Deixa eu lembrar onde que é aqui Tá, então a gente já vai para as nossas partidas e aí a gente vai explicando a respeito do jogo aí ao longo do rolê, ao longo do, do jogo aqui, tá? Então ó, vamos jogar um pouquinho aqui, ó. Você passou na bola, ele pega, tá? No caso aqui a gente está jogando no Xbox Series S, inclusive compartilhar com a galera que é a primeira live aqui no Suco de Muga com o Xbox Series S também. Então a gente está em todos os times agora, todos os lados. Já tivemos, já fizemos lives com o Playstation 5 aqui. E agora pegamos um Series S também, é o mais baratinho ali, o mais convencional, mas... É top zero também, então agora vai ter muito mais conteúdo aí chegando. Muita mais diversidade de conteúdos pra galera aqui do suco também. Assim como na nossa página lá. Então, aqui ó, a gente segura a bola. Por exemplo, o RT, ó, você jogaria no, no, no oponente. Você, você mira mais ou menos na direção dele e jogaria. Quando ele jogar a bola em você, você usa o LT aqui ó, pra segurar. Só que tem que segurar no tempo certo, senão não rola. Beleza? Vamos procurando a partida aqui, porque às vezes demora um pouquinho. Tá, partidas, de rua. partidas de liga, por enquanto, tá bloqueada. Deixa eu ver. É, nem abriu a temporada 1 ainda, tá vendo? Esse jogo, ele tá gratuito por 10 dias, tá? Então, eu acho que ele tá gratuito para todas as plataformas. Se eu, tiver falando, é, é, se, eu tiver, se eu não estiver enganado, tá? Quem tem o Game Pass e, consequentemente, o EA Access, vai ter o jogo também gratuito. Vai ter a versão gratuita do jogo aí. Acho que enquanto sua assinatura for vigente aí. Essa partida de liga a gente ainda não pode, tá vendo? Partida privada, vamos procurar a partida de rua mesmo, então a gente pega players aleatórios, se você chegar na live aí, colar na live, tiver o jogo aí, tiver um, o, o, series, né? o Xbox Series S ou X, pode chamar a gente aí que a gente cria um grupo e bora jogar junto aí, tá vendo? Você pode conversar seus amigos, tá vendo? Mas aqui a gente pegou um aleatório, você pode formar uma equipe e buscar um jogo aí, então é bem legal. E isso me surpreendeu, né, quando eu vi alguns anúncios, eu até achei meio estranho, achei que seria um jogo meio bobo, mas achei, eu achei um jogo muito divertido aí, o pouco que eu joguei, tá, e ele é cross-plataforma, tá, então você pode jogar em todas as plataformas, é pelo que eu vi, gostaria de fazer o teste pra ter certeza mesmo, né, como então, funciona esse cross-plataforma dele. Só vamos então, primeira partida aí, achamos, achando rápido porque tá de graça, só bastante gente tá testando o jogo, né. Não tivemos problemas em encontrar a partida. Esse é o nosso time. Pegamos jogadores aleatórios. Chega junto. Quem estiver chegando agora, não se esquece de compartilhar. Quem estiver no YouTube, segue lá a nossa roxinha. Pra não perder as próximas lives ao vivo mesmo, na íntegra. Team KO. E aqui vamos nós. Então, Round primeira partida. One. Primeiro passo. É pegar a bola. Né? Então, ali tem um placar do lado. Ó. Acho que, se eu não me engano, quem chegar... De... Ó, o cara vai jogar ver? Vamos tentar defender, ó. Ó, o cara vai... Ele tá escondidinho ali, tá vendo? Ó, ó, o cara jogando aqui, ó. Se ele jogou... Ai, jogou o outro. Tomei uma, um dano, ó. Eu dei um dano no outro, tá vendo? Se você tomou dois danos, é um ponto... Você dá um ponto pro adversário, tá vendo? Tomou um dano, você morre e vai renascer. Tá? Basicamente é isso, eu dei um dano no cara. Só que se você apertar o botão... Achei que era uma bola ali. Ele corre também, ó. Não lembrava que ele corria. Se você apertar o botão, que seria uma defesa, que é o LT no tempo correto. Ó, vamos lá, chama, chama o cara aqui. Ai, cair né? Eu não sei se a queda também conta. Salve! Salve! Estamos no, no Series X aí, hein? Chegou, chegou o Series X no rolê aqui. É o Roger Torres na área, né? Roger Torres, é isso? Não ia comprar agora, mas apareceu uma... Um Negócio meio recusável ali Olha, ele vai jogar, quer ver, ó. Jogou, defendi, ó Ai, caraca Vamos lá É um jogo bem divertido, mas Ó, deu um dano no cara Cadê a bola, cadê? Cadê? Ah, filha da mãe Aqui dá pra dar uns, uns golpes aqui Peguei, moleque Virou uma luta aqui, virou uma porrada aqui. Estamos no Serious X também, em todos os jogos. Temos todos os consoles da atual geração, Roger Torres. Tô apanhando aqui para variar, a gente tá apanhando um pouco. Mas já, eu já estou bem melhor que ontem. Ontem então eu peguei para jogar um pouquinho. É só decorar cada botão aqui. Essas, essas investidas não tiram vida, mas atrapalham, né? Se você não tem bola aqui, ó, todo lado do adversário. Ninguém é ninguém, tá vendo? Ó, essas pancadinhas aqui é só para atrapalhar. Ele vai tentar pegar a bola aqui. Tá, passei, ponto. Eu não sei se essas quedas tá dando ponto pro adversário. Pelo jeito tá, viu? Estamos perdendo de, 4, de 8 a 4 aqui. Vamos lá, pega a bola. Essa bola é normal, tem umas bolas que dão dano. Mas você pode virar uma bola, Se o inimigo te jogar como uma bola, você dá um dano crítico. Ai caramba. Eu peguei meu. Nossa, que coisa, velho. Só eu morri umas duas vezes aqui. É, são, são... É a melhor de três, na verdade, né? Esse modo aqui. É um modo... Seria o um modo até agora mais clássico do jogo, né? O jogo vai ter suportes. Vai ter várias temporadas, né? A temporada 1 nem saiu ainda. É daqui a três dias. Roger Torres, moleque. Tá sempre com a gente aí. Obrigado. Estamos com o Series S aqui, galera. Que é o mais fraquinho. Né? O, Series, o Xbox mais... Ah, vagabundo. Ai. Toma. Ele dando nele e aqui. Toma. Peguei um, hein? Primeiro do, do rolê aqui. Só lembrar que ele corre, cara. team takes the lead. Toma. Joga. Isso. Boa, moleque. Deu assistência, hein? Nossa, o time voltou mais focado aqui, hein? Ah, então... Só porque eu falei que tá mais focado, hein? Salve, Lívia! Lívia, Vico Torres. Obrigado por assistir a gente. Seja bem-vindo aí, futura gamer aí, com certeza. Se puxar pro pai. Ai, sai. sai. Mãe. Todo mundo pegando aqui Virou uma bagunça <risos> Ficou zoado aqui, hein Ah, tomei de novo, cara Nossa, mas é bem frenético o jogo Até pegar o jeitão aqui Ah, já era, então, já Quantos anos ela tem? <risos> Sejam bem-vindos aí. Quem estiver chegando agora já segue a gente aí pra não perder as lives. Estamos no Series S aqui, galera. Primeira live aqui no Suco com o Series S. Merece aquela seguida, né? Mais conteúdo chegando. Ah, moleque. Toma. Nossa. Nossa, que defesa, velho. Apanhou, apanhou aqui. Ai, velho. Apanhei também, hein? Porra, mas cadê meu time? Deixaram sozinho aí, time? Quatro aninhos. Vai ter um futuro enorme <risos> aí. Já, já tá no GTA, já tá sabendo que é bom, né? Já. Toma. Pega a bola aqui, aproveita que o cara apanhou Ai, caramba toma malé mais um KO aí para nossa coleção mais um o moleque essa partida a gente melhorou, hein foi equilibrada também, 10 a 8. 1 a 1, agora é nega, hein? agora é a decisão. Salve Claudir, <risos> moleque. Claudir tá sempre com a gente em todas as lives, acabou de seguir o suco também. Vale a pena seguir o suco em todas as plataformas aqui, que a gente tem bastante conteúdo, bastante informação pra galera. Aqui se fala de tudo, tudo sobre a cultura pop, né? Então, dos jogos, passando por séries, por desenhos e tudo mais, tudo que rola de melhor na cultura pop é aqui. Já tomei a porrada aqui Toma! Toma! Ai ah, filha da mãe! Ele defendeu e... Defendeu e devolveu Aqui é queimada galera Inspirados naquelas queimadas clássicas que a gente jogava na época de escola Joga aqui, joga aqui Joga aqui que eu defendo velho E agora, e agora moleque E agora? Nossa, peguei no outro, velho. Vamos corre, corre, corre, corre. Ah, ele saiu, cara. Agora que eu ia te arremessar. Toma. Ai, tomei também. Nossa! Bagunça, né? É, voltamos menos focado agora, hein? is way behind. Deu uma assistência pra mim ali. Tentar surpreender os caras aqui, ó. ó. Joga aqui. Bem pertinho dele, tá? Pegar ele ou não? Eu não sei se a gente pega o adversário também Tomou, se ferrou, cara Nossa, eu, eu vou por esse meio aqui e eu sobe ferro, velho Cara, é um jogo muito divertido aí, recomendo Principalmente nesse período que tá gratuito, né? Vale a pena você juntar uma galera Juntar os amigos ali pra jogar Perdemos, cara Nossa, perdemos de lavada, hein? Olha a nossa cara de chateado aí. Eu vou conferir depois certinho. Se eu acho que tá gratuito em todas as plataformas, tá? Por 10 dias, tá? Aí, quem tem o Game Pass... Quem tem o EA Access, então como ele tá vinculado ao Game Pass, serve pra quem tem Game Pass, vai continuar usufruindo do jogo aí. Né? Quem não tem, teria que comprar, né? Ou então, você pode optar, lógico, por comprar pra você, pra você não ficar refém da assinatura. Se você preferir, se você gostar, tá? Aí ele é um esquema... Vai ter aquele esquema de temporadas, então vai ter sempre conteúdos novos, vai ter o esquema de... Aqui, por exemplo, a gente tá ganhando várias skins, várias... Skins diferentes. Vamos, conforme vai subindo de level, vai ganhando dinheiro, ou você pode comprar o dinheiro. Vai ter microtransações, que aí adora, né? Então é esse estilo, mas é um jogo, assim, divertido, né? Divertidíssimo. É um jogo que a gente recomenda aí desde já. Ele já vai organizar outra partida, eu acho. Já tá organizando ali, ó. 20 segundos, então... É um jogo gostoso de jogar, principalmente com amigos. Acho que ele fica muito... Se você conseguir 5 amigos, né, Além de você para jogar uma partida privada ali, 3 contra 3, aí eu acho que fica topzera, né? A zoeira acho que não vai ter limites, né? Então, é um jogo bem gostoso de se jogar. Me surpreendeu porque quando eu vi o anúncio, né? Por isso que é legal, eu sempre falo pra galera, né? Que é legal você jogar, que às vezes você olha o jogo ali, torce o nariz, fala, ah, um jogo estranho, jogo de queimado, né? Realmente é um jogo diferente, né? Um jogo que a gente nunca viu nada... Desse tipo, eu pelo menos nunca tinha visto Mas me surpreendeu positivamente É um jogo divertido, um jogo que Você vai querer aprender a jogar E é um jogo que Que eu achei bem divertido ali Estressante em alguns momentos né? Mas conforme você vai pegando o jeito aí, você Vai ficando bom É só pegar aquela velocidade De ataque e defesa né? Tem umas bolas diferentes ali ó. Bola, bomba é como se fosse uma bola especial ali de cada mapa, eu acho, pelo que eu entendi, tá? Esse é o nosso time, esse é o time de ouro, hein? Respeita a nossa história vamos lá, time, vamos lá. A gente vai pegando sempre players aleatórios. Players, players é ótimo, players aleatórios. Esse mapa aqui eu acho que é o, mapa... o primeiro mapa que eu joguei, velho. O cara pegou aqui, vamos... Aí, errei o time aqui. Aí vem aqui Toma ah, Nossa, que sacanagem, velho O cara me derrubou, cara Eu preciso lembrar essa, essa Eu tô esquecendo de derrubar os caras também, né Opa, bola bomba aqui Agora eu quero ver aquele cara Cadê aquele folgado? Ai, vai explodir Ela explode, velho Tem mais essa a bola bom, velho. Ah, toma. Cadê, cadê você? Nocaute ali, hein? Tomou. Tá legal, tá legal o jogo, velho. umas esquivas aqui que pode ajudar também. Nossa, errei aqui, velho. Ai, peguei, mas não tava virado pro cara. Dá tá umas partidas emocionantes, tá bonito de ver, hein. Vamos lá, bola. Essa bola aqui é meio fria também, viu? Bola bomba aqui é meio fria, viu? Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho, não tá achando nenhuma bola aqui. Cara, que mentira! tira que ele pegou? Tá difícil defender a curta <risos> distância, hein? Toma, moleque! Meu parceiro tava de olho, ele deu assistência pra mim. Nossa, a gente já perdeu. A... Não, não perdeu a primeira partida ainda, eu acho. De longe não é muito negócio. Foi morto pela bola-bomba aqui, cara. Mas foi bem equilibrada a partida. Vamos para a segunda aí, vamos com foco. Normalmente o time que perde volta é mais focado, é meio que natural, né? Foi 10x5, mas assim, foi uma partida demorada. Hein? uma das mais, Acho que foi a mais demorada até agora, assim. Que eu... O pessoal tá pegando o jeito, né? Esse comandinho, por exemplo, lá. tá que estão morreu aqui foi beleza toma de longe hein tomei também o time takes the De longe não é negócio, já percebi, viu? Então, nossa, atrapalhou, cara. Eu acho que essas investidas não dá dano, só empurra mesmo, só atrapalha. Nossa, querendo empurrar assim, é... Você toma a bola, né? Toma. Nossa, tomei também. É negócio ficar aqui no meio. Aqui é uma bola, aqui é uma bola. Corre, corre, corre, corre. Ai, caiu fora, caiu fora. Nossa! A bola e eu caí fora, velho. Mas tá emocionante a partida, hein? Team takes the lead. Tava emocionante a gente perdendo aqui. Você não percebe onde o adversário tá, na verdade. Chega bem pertinho, que ele não... Difícil ele pegar, ó. Difícil a gente defender, né? team takes defender, né? 7x6 contra. Hein? Filha da mãe, escapou aqui. Caraca, velho, eu tô com uma sorte com essa bola. Blue Team takes the lead. Uma sorte com essa bola de bomba aqui, velho. Acerta eu, parece, essa bomba aqui. Pelo amor. 8x8, cara. A gente tá perdendo aí. 1x0 pra eles de partida. Foi mais rápido que eu. Vencemos, moleque. 10x8. Vamos, time! A 8 é um pouquinho emocionante Ali tem aquele frio na barriga Quando você vê que tá empatado Tá chegando perto do final 1x1, um um, hein Rodada de desempate, Aí na primeira Melhor de 3 a gente perdeu Vamos ver agora final round. Vai ter um, ó Ai, vai jogar Ai, filha da mãe Reflexo. Eu acho que essa bola bomba ela já dá um dano fodão, né? Ela já dá o dano mega blaster ultra blaster aqui. Deu dano em alguém? Ninguém pegou, vai. Boa. Blue team takes the lead. Toma vagabundo, é nóis! Aí sim, moleque Vamos lá, 3x2 pra gente hein? Persegui ele aqui, pegou uma bola Ai, apertei o botão errado, cara Mas tô vivo Dá pra cancelar não? Toma! Nossa senhora, tamo bonito, hein? Aqui é uma vista bem privilegiada, ó. Pegou. O negócio é chegar bem perto, ó. Ai, também me pegaram agora. 6x4, vamos time. Vou tentar essa virada aí, hein? 5, cara. Ai, meu coração não aguenta. Nossa, sai daqui, cara. Nossa, como que pegou, velho? Quer vir pra cima? Quer porrada? Nós damos porrada aqui. E agora, hein? Agora vem aqui pertinho, ó. Ai, de perto é complicado, velho. O cara defendeu. 8x6, vamos time. Se for depender do Romulo aqui, tá complicado hoje. Tamo por um. 9x8, hein, cara. 9x9, eu fui responsável pelo 9x9. Ah, perdemos, gente. Mas que partida, hein, cara? Dá pra levantar a cabeça aí que foi por um ponto, hein? É viciante o jogo, aquela história de sempre, né? Aquela receita perfeita: quando o cara ganha, ele se empolga. Quando o cara perde, ele fica bravo e quer jogar de novo pra tentar ganhar. E é a receita perfeita do bolo, né? Numa dessas, o cara gasta uma grana nas skins até Aquele jogo que te prende... Pelo menos assim tá sendo a minha primeira experiência de começo. Se vai ser enjoativo ou não, aí eu não sei te falar. Aí depende do que a produtora tem, vai trazer né? de conteúdos adicionais, né? Então tudo isso influencia no jogo ficar muito pragmático ali, ficar muito... cair no esquecimento. Tudo isso é importante, né? Tem várias receitas e vários exemplos de jogos que deram super certo estão aí até hoje. E jogos que caíram no esquecimento, que às vezes mal lançaram ali e já caíram no esquecimento. Então, não é fácil, né? Mas é... A EA, assim, tem uma estrutura, tem uma... Uma boa maneira de conseguir, né? De, de ganhar, na verdade, né? EA tem experiência, né? Que é o principal. Vamos nós, então. Haja coração... É, vai ter ou não? Ah, tá organizando aqui, beleza. É o mesmo time, estamos se entrosando, hein, time? A mesma galera é aleatório, né? Quem estiver vendo essa live, já aproveita pra adicionar a gente. Romulo, Lima BR, lá no Xbox, hashtag 979, tá? Não sei se é necessário a hashtag, tô chegando agora. Fazia tempo que eu não, não me aventurava aqui, né, pelo Xbox. Nos últimos anos eu tive o PlayStation 4, tive o PlayStation 5 agora e pegamos o Series S. Vamos lá, faz um mapa aqui. Essa bola de precisão, eu acho que ela tá andando um direto. Pegou uma vez já era também. Vamos então. Eu não sei se eu já joguei nesse mapa aqui. o mapa que a gente acabou de jogar ou não? Peguei. Ai. Ai, caí, velho. Né? Que, que isso, velho. Tô... Metade dos, dos pontos que eu tô dando pros caras de queda. Ajuda... É, não conhecer o mapa ajuda muito, né? A gente plana aqui, como vocês bem ó. Ah, é, Esse mapa aqui é o primeiro que a gente jogou. Uh, pega, pega, pega. Vamos lá. Ai, vamos atacar. Vamos atacar o cara. Aqui a gente pula. Você é a distração, hein? Você tá com a bola de precisão ali, amigo? Não, não joga agora não. Não não, pô. Eu erro é, toda vez. Toma! Aqui perto é quase impossível, né, velho? Boa! Blue Team Takes the Lead. Estamos liderando, estamos na liderança, hein? De longe, cara, não é negócio, entendeu? de precisão, cara. A filha da mãe tava com a de precisão ali. 4x4. O jogo tá bom. O jogo é bom, é jogo assim, né? Nossa, jogaram fora, cara. Que isso? Ai, errei o tempo da defesa aqui. Vacilei agora. 5x5, hein? As bolas são as convencionais, que tiram um coração só, né? Toma! Bola de precisão, moleque. Agora eu vou atrás deles, hein? A gente não vê a galera, mas a gente ouve os passos, né? Ó um cara aqui, ó, vou tentar surpreendê-lo. Toma! round. Ah, tem um teleporte aqui. Se ele achar uma bola, eu vou. Ah, jogou, filha da mãe. Pega, pega, pega. Beleza. Ai, Nossa. Parece um boneco de posto. 9x9, cara. Que partida, hein? Vencemos! Boa time! Falando que está entrosando aqui, é... Ah não, acho que deu uma mudada assim, achei que... que o time não tinha mudado entre uma partida e outra, mas acho que deu uma... Cada um vai para o seu canto e depois ele organiza uma partida nova. Vamos lá, vamos ver se a gente... Não vencemos nenhuma, cara, vamos... Vamos ver se a gente traz uma vitória para live, pelo menos, pô. O comando dele é bem simples assim, não tem muito novidade, né? Tem a opção de pular, planar. Se apertar o que pular duas vezes, ele plana, mesmo com a bola. Tomou. Tomou, tomei, mas eu levei um. Vamos lá pertinho, ó. dando algum KO pelo menos, né? Estamos ajudando o time. Beleza, beleza, beleza, Vamos na de precisão aqui. Lá. Ah, matou. Jogou parceiro, é um hit kill ali, né? Você tem a opção de você pode virar uma bola, tá? Então, ó, você segura o é E RB. Você vira uma bola e o cara pode te pegar. Se acertar, é dano, é hit kill. Errado do filho da mãe, tô confundindo o R. O RB o RT e o L, Não é. LT e R. LB e LT eu acho. Tô confundindo os dois aqui, que é o que dá, faz a defesa, né? Tô apertando o botão errado aqui. Rodando sol aqui, cara. Tá sim, tá gostoso de ver, hein? Tomei uma porrada aqui. Ai, mosquei na frente do cara, cara. Não acredito. Tô dando muito ponto, cara. Posso ficar mais da maciota, cara. É evitar confusões aqui. Toma. Boa! Assistência nossa, hein? 2x0, hein? Primeira vitória com V maiúsculo aí. 2x0. Melhor de 3, 2 a 0, não demos chance pro adversário. E a contribuição foi mais ou menos, porque eu morri bastante também, dei bastante ponto pros caras. hein? Vamos subindo, né? Vitória dá o dobro de XP. no level 6 já, cada level vai liberando além de dinheiro, vai liberando desbloqueando itens, ele tem a lojinha também, que é semelhante ao que acontece no Fall Guys é uma lojinha que você tem... ela vai mudando ali a cada 24 horas, então tem, ela dá uns produtos aleatórios, tem as coisas que você desbloqueia né? então é, é mais ou menos esse esquema aí Ó, esse lance de adicionar amigos eu acho que serve pro crossplay, né, então você consegue adicionar amigos pelo jogo, né? Tem um símbolo aqui? Aqui, por exemplo, acho que tá em outra plataforma, não sei. Só eu tô com o símbolo do Xbox aqui. Mas... Tipo aqui, essa pessoa aqui eu posso, eu acho que eu posso adicionar por aqui, tá vendo? Então você, fica, você pode adicionar pessoas de outras plataformas. Acho que é basicamente para isso. Adicionar essa aqui que parece CBR, vamos ver. Aqui é pra você marcar aquela gameplay com os amigos da outra plataforma Eu acho, né? Falta combatentes ainda, hein? Velho, é um jogo assim Eu gostei da ideia Tem potencial, né? Assim como eu falei pro... Eu falei isso pro Destruction, Destruction All-Stars Só porque eu falei que tem potencial o jogo sumiu <risos> Mas esse aqui é um jogo diferente É né? um jogo divertido se eles criarem uns modos legais, acho que tem potencial pra ser um jogo. Que tem uma vida boa. Tem uma vida útil longa aí, né? Tem que ver quanto que eles vão cobrar pelo jogo. Eu não vi o valor dele também, se você quiser adquirir por enquanto. Mas tá, aproveita que tá gratuito, hein? De graça, já dizia minha avó. Já diz minha avó. Até injeção na testa, né? Olha que tática boa, né? Jogar o. Jogar o amiguinho pro alto. Eu cara. Quase que eu jogo fora, hein? Ai. Toma! Você jogar uma amiga, amigo é KO direto, ó. Mais um KO pra coleção. Boa, garoto. Mais um, cara. Fizemos uma festa agora, hein? Três KOs aí. Primeira bola, não vai esquecer de procurar a bola aqui. Pega a bola, pega a bola, amigo. Ai, não bate em mim não, cara. Pegou, caiu? Será que caiu cara? Pontou, ponta lá. Só escutei o gritinho dele. Sobrando aqui. Toma, foi eu mirei em um acertei o outro, cara. Ai. P deram porrada aqui. É, é, esse lance de você bater essa investida ajuda o cara a ficar vulnerável, né? Então aí você não, não consegue, Você fica um tempo sem conseguir defender. Atenido é aqui, hein? Que eu o. O. O. O. O. O. duplo, beleza. De longe não adianta, cara, não é negócio. Cadê as bolas? Cadê? Nossa! Nossa. Mas deu assistência pra gente. Aê, moleque! Último kill foi meu, hein? Jogamos muito, cara. Vou adicionar todos esses caras aqui, se eles quiserem depois formar uma equipe. Já fica esquematizado, né? De longe não é negócio, cara. takes the Ó, tiramos dano aqui, hein? Bolinha aqui no canto. Tiro de longe é muito difícil, muito fácil defender, né? Queimada maravilhosa Olha, Vai jogar aqui Toma Ai, tomei, tomei, tomei, tomei 4x3 equilibrado Time ganhando aqui Dá pra jogar a bola pro amigo, é isso? Aparece aqui a volta. Ai velho! Faltou reflexo agora. Nossa! <risos> Fui móvel fácil agora. Eu pensei que eu tinha morrido na anterior por isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, time. Estamos perdendo, hein? Pega isso, onde que a bola foi parar, velho? Caraca, explodiu aqui. Boa, garoto. Tinha sete. Vamos buscar, hein? Tava perdendo. Jogo de compadre, toma moleque! 9x8, viramos, hein? Beleza, joga pra nós. Vamos junto, vamos junto, amigo. Foi um double kill ali, hein? É nega, hein? Seria o... Morte súbita aí, 9x9, galera. 1x0 pra gente uma bomba no meio de todo mundo ali, quero que... Ganhamos! Duas vitórias seguidas, duas por... Essa não foi 2x0, né? Não, empatou, empatou, empatou. Ganhamos só a rodada, então. Agora é decisão, hein? Vamos lá, onde você quer ir, amigo? na frente amigo boa blue team takes the lead. Você recuperar rápido que isso cara Tem essa tática de jogar o adversário pro outro lado, né? Ai, ah, dei é meu colega aqui. Toma! Questão da distração, né? Eita, o cara defendeu. Filho da mãe. Ah não! Não acredito que eu fiz isso, velho. Então, Vai pra onde? Joga a bomba, joga a bomba pro outro lado. Nossa, velho, o cara me jogou pra fora, filha da mãe. Eu tô caindo nessa toda hora, cara. Tô ficando revoltado com isso aqui. Tô sendo derrubado toda hora, gente. Mas não sei se conta, viu? Parece que não contou o ponto agora. Caramba. Nossa, tomei. É na tela, ela indica. A, tela, a hora que a tela... Na hora que alguém vai te atacar, ele mostra mais ou menos a direção da onde vem, né? Mas às vezes, aí vai do tempo de ração da pessoa, né? Esse é o jogo de comadre. Tomou, garoto! Nossa, oh, se ferrou. Quase, não vem não. vai vem querer. Nossa, caiu. Não sei se conta ponto pra gente ali. Opa, opa. Segura. Aquela bola bomba. O time precisa de point to win para o match. meio ali, vamos ver o que dá. Nossa, exagerei, exagerei na força. Nossa, quase que eu vou pegar a bomba aqui. Boa, deu assistência para nós aqui. Vencemos! Perdemos, pô! Ah, mas foi muito equilibrado, hein? Eu vou adicionar os dois carinhas aqui, vamos ver se eles aceitam. Cara, foi muito boa, muito boa a partida. Equilibrado, eu ainda estou afinando aqui, né, a gameplay, deixando redondinha. Essa partida é muito boa, deixa eu... Subimos de level aqui, beleza. Até agora pra mim não tá sendo enjoativo não, tá sendo bem legal de jogar. Quero jogar com os amigos aí, vamos ver se a gente consegue marcar umas gameplay. Vou marcar meus dois parceiros aqui. Esse aqui. Vou mandar o convite pra ele e o outro também. Esse aqui eu posso até ver o perfil no Xbox, ó. É, o menu dele é bem rápido, né? Então eu tô me acostumando com a fluidez aqui. O menu rápido dele é bem intuitivo, né? A gente tá vindo do. Lembrando que a live tá sendo feita no Xbox Series S, beleza? O, filho Ma... o caçulinha da Microsoft, né? O menino que. O pequeno grande console da Microsoft aí que não tem leitor. Um pouco menos. Bem menos. Um terço da potência ali do Series X, mais ou menos. Mas tá aqui, ó, Entregando um produto de qualidade também. Desempenho top, acesso também e suporte a tracing, 120 frames por segundo, topzera, topzera. eu tô gostando da experiência, estou com ele há uma semana, mas enfim, durante a semana a gente praticamente não liga ele, né, então coloca aí, é o terceiro dia que eu tô jogando ele mesmo, pegando para jogar um pouco mais, fazendo umas lives, né, experimentando, eu tô conhecendo ele aqui, né, lembrando que a gente tá com o Playstation 5 também. Fizemos lives, a última live que a gente fez foi do Days Gone, Então tá legal, vai estar tá legal, vai vir bastante conteúdo legal, por isso que eu convido vocês a seguirem. Aí tem os outros streamers também. Vai vir bastante coisa legal por aí. Do, do retro ao mais atual aí, vai ter de tudo aqui, com certeza. Vai ter bastante jogos bons aqui. E esse jogo, recomendo, hein. Nocaut City, pelo menos enquanto ele estiver gratuito aí, vale a pena você com seus amigos É só dupla isso aqui? É isso mesmo? É isso mesmo? Deixa eu ver. Parece que é só dupla, mas... não dá nada não. O lado bom é que fica menos tumultuado, né? Multiball. Ah, filha da... Nossa, cara, que isso, velho. O que aconteceu aqui nem eu entendi. Parede aqui, velho. Filha da do... mãe. Essa dupla mesmo? Não? As duas mortes são minhas. time certinho ali. Eu tô assim, até que eu tô jogando bem, até que eu tô atacando bem, mas eu tô morrendo bastante, hein. A galera que estiver tá chegando por aí, não se esquece de seguir a página que ajuda muito, hein. Ah, isso aqui que ele pegou, ó. Isso aqui, é... então tem umas, umas bolas especiais, né. Não perdi não. multibola então são três em um, né, na verdade, você consegue três ataques em um só. É, eu tô afundando o nosso time aqui, afundei o barco, hein. Sa Opa, tem seguidor novo na área. já bem-vindo. É o Luiz, se eu não me engano, né Luiz? É você, seu Luiz. Obrigado por seguir. Não está enganado mas essa era só Gamer Tag aí, Luiz, parceiro nosso aí. Aí eu erro o time toda hora desse. Da defesa, né? Essa multiball seria o especial. Então cada fase tem um tipo de especial. Nossa! Senhora, toma. Cara, umas 8 mortes foi as minhas aqui. Vamos para o próximo, agora vamos focar mais, vamos mais concentrado aqui. Ah, sabia? Eu lembro que acho que no. No Play, é seu, seu nick, né? Também. Esse aqui tá gratuito, inclusive ele é um cross-gen, né? Então ele tem pro Play 4 também, hein, Luiz? Você que tá aí, ó. Um jogo divertido, Para jogar principalmente com os amigos. O Opa! Se ferrou você. Toma, ai, ai, ficou dois contra um cara, cadê, cadê o parceiro? Tá morri e matei, double kill aí. Não tô devendo nada pro meu time. Tô vendo um aqui, vai vir de contra, ó. De novo, dois contra um. Nossa, cadê meu amigo? Cadê meu parceiro? Me ajuda, parceiro. Ajuda nós. Nossa, caraca, véio. meu parceiro abandonou o barco. Não, não, não, não fez isso comigo, né parceiro? Acho que abandonou porque eu. Tem um. O fica indicando onde tá o parceiro, né? Ele não... Peguei, peguei. Toma. Ficou difícil. Dois contra um complicou. Eu não lembro como faz esse ataque, inclusive, cara. Ah, eu vou acabar saindo da partida, velho. Não, vamos não, vai. Vamos. vamos ficar chato, ó, multiball. 3 tá contra 1, um, cara? O que que tá acontecendo aqui? Que palhaça dessa, hein? Tá, vamos procurar outra partida aqui que. Tá de brincadeira, pô. Como é que sai dessa partida? Vamos sair, vamos sair, que me abandonaram, pô, meus parceiros me abandonaram, o que que é isso? Ficar registrado, fica aquele convite, inclusive, né, quem estiver chegando agora, ou quem ver esse vídeo depois, seguir a nossa página aí, seguir, siga... na verdade, siga o Suco de Mangá em todas as redes sociais, a Twitch é a última rede, a rede mais nova que o Suco de Mangá tem, então... Knockout de essa corrida aqui, ah, tem alguns modos aqui, cara, deixa eu ver... Agora, ou quem ver esse vídeo depois, seguir a nossa página aí, seguir... Na verdade, siga o Suco de Mangá em todas as redes sociais. A Twitch é a última rede, a rede mais nova que o Suco de Mangá tem, então... Essa corrida aqui... Ah, tem alguns modos aqui, cara, deixa eu ver. Ah, isso aqui é legal, velho, deixa eu ver. Gostei. Vamos, vamos experimentar esse modo aqui? É legal esse. Aqui é como se fosse um Kill Confirmed do do Coffee Duty, por exemplo, né? Então você tem que nocautear e pegar a... No caso aqui acho que é cristal, né? Nocautear e pegar o cristal. Acho que só vale se você pegar 10 cristais, não sei. Diamantes, ó. Cada rodada é 30 diamantes, então isso aí é um... É legal porque não basta você matar, tem que matar e pegar o diamante, né? Derrotar o inimigo e pegar o diamante. Vamos ver se a gente acha a partida aqui. E o outro modo é igual o primeiro que eu tava jogando, só que só tem bolas especiais. Ó, aqui você vê o ícone, tá? Então... É, eu tenho três do Xbox, por exemplo, né? e três de outra plataforma, né? A outra plataforma ele não mostra, a princípio. Eu não sei se tem coisa diferente pra PC, pra, pra outros consoles. É, cada, então é sorteado, né? Cada, não é por mapa. Eu achei que cada mapa tinha uma bola especial, não. Cada mapa sorteia ali aleatório, pode cair qualquer uma. Para lá essa esse mapa eu nunca joguei eu acho. Multi amarelo, time amarelo, hein? Blue 3 a 0 contra já. Né? diamante, olha lá. Ah, é porque é diamante, por isso Nossa, que... não viu, eu tava confundido que era o azul, pô. Pega é diamante, pega o diamante, hein. Caraca, saiu não grão de vez. Será que tem... Esse tempo de respawn eu já não gostei muito, podia não ter, né. Se lascou pelo jeito ali. Estamos ganhando bonito, hein? Se o seu amigo morrer, você pegar o diamante não conta ponto. Então é legal andar todo mundo junto. Alguém tava me caçando aí, hein? É, é, é mais dinâmico, né? O placar sobe mais rápido aqui. Tava, sei lá, 10 a 3 pra gente, já estamos perdendo. É porque cada um que perde libera 3 cristais. Opa, cristais, cega. Eu segurei uma delas, eu segurei, cara. Vai jogar essa partida e mais uma, beleza? A gente vai jogar o outro modo depois, pra te conhecer, que é só bolas Deve ser uma bagunça só, né? Que aí são só bolas especiais. Primeiro round perdemos. Melhor de três sempre, né? Primeira rodada a gente perdeu. viseira nova aqui, console novinho ali. Xbox Series S agora no rolê. Muita coisa boa promete. Está chegando por aí, hein galera. Tomou, tomou. Joga, joga. Eu também, matei e morri, eu sempre assim, eu to matando e morrendo, quando eu mato, né, quando eu não morro, quando eu não sou morro, eu mato e morro, mato e morro. Vamos lá, foco, matar é um kill confirmed, né, pra quem joga Call aí, tá fácil saber. Tamo um aqui, beleza. Vai, tirou zona ali, virou bagunça, hein. Vamos tentar empatar essa rodada para ir para decisão final aqui. Aqui é parceiro meu, já ia... O time está Toma! Cadê a bola? Cadê a bola? Vai fugir, velho Tá cheio aqui, tá cheio. Nossa, tem hora que vi uma bagunça isso aqui. Hora que vi uma verdadeira zoona aqui. Mas é melhor assim. Duvla eu já não gostei muito, não, hein? Ball. Puta explosão, mas não deu dano nenhum aqui. Beleza, é time! Blue Team is falling way behind! Ó mamãe, Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele, não vai fugir não, velho. participando da nossa live aqui. Toda live ele participa, quase. A partir da se empate, hein? Fica quietinho aí, viu? <risos> repetir que é um jogo bom, recomendo. E, estando de graça, vale a pena experimentar, né? Então, às vezes o cara olha, torce os olhos, torce o nariz. Mas é bom jogar que de repente você gosta, de repente você se surpreende aí, né? Foco no diamante, galera. Goltein tex fugindo de mim aqui. Acertei aqui, mas me ferrei também. Deu uma assistência, tá ótimo. Tá vendo? A gente não mata muito, mas ajuda muito a equipe. Essa é meu, esse é meu. Sai que é meu, hein. Ai, pega, pega, pega meus diamantes aí, amigos. Pegou. Nossa, que sacanagem! Filhas da mãe! Eu só não gostei dessa demora pra nascer. Poderia ser instantâneo, né? Acho que ficaria mais legal pra todo mundo. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Pensei que tinha saído de novo. Gol, time, Foco no diamante. Ui! Tomei na cara aqui. Segurado só. Não, aqui não, aqui não. Ah, como que ele me viu? Cara de costas. 2 x 29 perdemos. Tá bom, foi 2x1. Um. Vamos pra saideira saideira então, beleza? Uma hora e meia de live aproximadamente. Uma hora e 17 para ser mais preciso. Já deu para ter uma noção do jogo. Jogo bom, vou jogar mais vezes. Quero jogar com pessoas que eu conheço Com os amigos mesmo Que deve ser mais divertido ainda Tá, vamos adicionar algumas pessoas aqui subindo de nível, beleza tá, Aqui, por exemplo, ninguém é do Xbox, eu acho Ah, aqui, três do Xbox, ó Vamos Ah, mas é a galera de fora aí Nem vou adicionar Acho que só tá caindo gringo aqui Vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui, cadê? Ó, volta a esconderijo. Vamos pro último modo que é só... Deve ser uma bagunça só, hein? Deve ser uma zoeira só. Com certeza é o modo predileto dos BRs aí da vida, né? <risos> então nesse último modo é só... Bolas especiais, tá vendo? Ah, tem mais um, cara. Um contra um. Quem sabe eu não... Eu não vou tentar porque vai ser muito demorado esse aqui, né? A gente já tá dando o nosso horário aqui. Né? Mas aí é o um X1, o famoso X1 ali. Não tem muito o que falar, né? É, só melhor... É, três, três nocautes vencem. Mas vamos nesse que é o nocaute de time especial. Então é a mesma coisa do primeiro modo. Deixa eu ver se é... É a mesma coisa. 10 pontos vence uma rodada. Quem vencer duas rodadas primeiro ganha. Melhor de três. E... A diferença é que aqui é somente bolas especiais. Então, ó, pode ver. Já achou rapidinho, ó, a galera. Não tem ninguém aqui que... Peguei esse Gustavo aqui. Vamos adicionar também. Deu tempo, deu tempo. Então, pra fechar é com chave de ouro. Modo... Não vou lembrar o nome do modo agora, mas enfim. aquele É o um modo que é igual, né? Time de 3. Quem fizer 10 primeiro, ganha a rodada. Quem ganha duas rodadas ven primeiro, vence. Porém, só bolas especiais. Né? Então, a gente... É da hora, Luiz. Pode baixar aí que... Acho que por 10 dias tá gratuito aí. Tanto no Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series. Então, uh, e Switch. Até pro Switchão ele tem, inclusive. jogar no seu... Consultório médico aí. Olha lá, só bolas especiais. Haja coração. Toma. Toma de volta, hein. Ai, tomei também, também. Matei e morri, matei e morri. precisão é ótima, hein? Que esse toque, que esse pianinho tocando, hein? Vou pegar um cara de surpresa aqui, ó. Tomou. Ui, tomei também. Essa bola é hit kill, eu acho, né? Essa de mira especial. Todas, eu acho, né? A maioria. As especiais são hit kill. Então, essa aqui serve pra quê? Essa aqui é a primeira vez que eu tô vendo, hein? Ai, meu Deus. Estamos tomando.. Só estamos tomando uma surra aqui. Acho que todo mundo é novato nesse modo igual, eu. Blue team está Ai, ai, ai, quase que eu faço merda. Nossa, tomei de novo. Era de precisão, nem deu. Nem, vi, nem deu tempo de ver de onde vinha. Ah, o Switch é bom que você leva pra qualquer lugar, né? E ele saiu pro Switchão também. Acho que dá pra jogar até a Switch com outros consoles aí. Vamos aqui, eu roubo aqui, eu. Gold team takes the lead. Gotcha. Devo sacar você? Deixa eu te jogar, ah, cara. Não escapa da mão, velho. Eu dei, eu dei uma investida nele, não escapou da mão. Perdemos. Infelizmente. Bom, vamos mais uma. Dá tempo de mais uma. Já que a derrota foi rápida. Vamos mais uma desse modo aqui. Eu ia jogar até 7h30. 7h25, dá tempo de jogar mais uma. Antes passar do horário do que acabar antes, né? Ah, não, não. É o primeiro round, então vai acabar. É a última vez mesmo. the lead me. oh vai vai joga aí multiball não nossas armas é Tudo ali toma blue team toma moleque tem uma assistência aqui De mim, velho, sacanagem Vamos sair daqui, vamos sair dessa confusão Nossa, nem vi, nem vi que ele jogou véio. Tomou Tomou mais um Roubou a bola de mim Takes the lead. Cadê o cara, cadê o cara? Ai sim, demora. Oi! Como que, é que eu sai daqui? Ai que de sorte, dê sorte. Dá, a volta aqui, ó. Quase que eu caio. A bola saiu daqui do. Nossa, que bagunça! ai ah, 7x7, hein? o jogo tá bom, cara. Vamos ver se a gente ganha, pelo menos. Oito a sete, velho. Quase. Toma! Ai, quase é que eu caio. Oito a oito, moleque. Por perto, hein? Aí, garoto! Só pega a bola aqui, vai. pega aí fora. Caraca, apertei o botão errado de novo. Odeio isso, cara. 9x9, vamos time, vamos time. Empatar isso daí, vai. Vencemos! Até a rodada de desempate aí, garoto. Saideira com a part... mais uma partida emocionante Ali tem partidas Muitas partidas que dá aquele frio na barriga E essa tá sendo uma delas, hein Vamos ver se a gente se ganhar uma vitória histórica, hein Quem é o primeiro a dar o ponto para os caras? Não podia ser outro, né? estou tomando porrada aqui. Das três mortes, das duas é minha. Haja coração, hein? Moleque 4x3, 4x3, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos reagir, 4x4. Of... Gold team takes the lead. Covil dos Lobos agora Oh, garoto, não foge não. Não foge não, amigo. Cuidado agora, não vamos moscar não. Não vamos moscar não, hein. Vaza, vaza, vaza, vaza. Fugir também, faz parte. Toma, moleque. Ah, sei lá, sei que ganhamos, moleque, quero nem saber <risos> Boa, time, virada espetacular aqui, hein Começamos tomando uma surra na primeira rodada Segunda rodada equilibrada E a terceira, aquela vitória pra fechar A live com chave de ouro aí Obrigado, Luiz! Estava sumido, cara Manda um abraço pra todo mundo aí Obrigado pela força, pelo apoio Por dar aquela passadinha na live Obrigado a todos que passaram aqui, que deixaram mensagem, compartilharam Aquele abraço, sigam o Suco de Mangá em todas as plataformas aí Mantenha-se informado Aquela informação boa, de qualidade. Quem for ver esse vídeo depois no YouTube, não se esquecem. hein. Vai lá na roxinha. twitchtv Suco.dm E segue nós lá também. Chegando a Twitch, estamos chegando agora aí, mas... No, no, no mundo dos games já está bastante tempo aí a galera, né. Informação de qualidade aí, tudo sobre o mundo pop. Valeu, Luizão! É nós. Fiquem bem, um bom sabadão e bom fim de semana para a galera aí. Recomendo, hein. Jogo gratuito. De graça, como já diria a minha vovó, até injeção na testa, né, gente? Então vale muito a pena experimentar, principalmente pra jogar com os amigos ali. Ou oh, o aleatório, até o aleatório eu acho divertido, ó. Eu não joguei nenhuma vez com um amigo, tô falando isso aí, mas não joguei nenhuma vez, não tive tempo. Os horários não batem, né? Mas até o aleatório eu achei divertido dele. Beleza, aquele abraço, valeu mais uma vez, Luiz, obrigado. Tá susto aqui, o controle vibrou no, no meu colo aqui. Ai, ah, não, não, não, cancela, cancela, cancela. Cancela, cancela, sai daí. Vamos, vamos acabar no nosso mundo lá? Cadê? Deixa eu ver como que eu saio daqui. Aqui, ele esconderijo é, seria o nosso lobby, né? Seria o lugar onde todo mundo... Seria o lugar, um, um ponto de encontro ali. Você pode treinar, pode ficar andando à toa. Então, inclusive tem a minha game tag no Xbox aí. Faz tempo que eu não uso. Lá. Romulo Lima BR. URUL maiúsculo, não sei se precisa. 979, beleza? Quem quiser pode adicionar aí, seja bem-vindo. E agora estamos em todas as plataformas. E aqui também vai ter bastante live top para vocês. Aquele abraço, valeu, fui. Até a próxima!